Hi, sou Tati Pernastelli, Vou falar uma palavra. Tem uma tecnologia. Hum, o que, que é isso mesmo? A palavra é. especial. Ai, é especial. Não, não sou especial. Assim, assim me dá Uma um especial. Hum, uma coisa que eu lembrei. Então, um por favor. Especial. Onde é a palavra mesmo? Hummm. Tem gelado, calma aí. A história está no. Eu me lembro que eu estava no anapolito. E o que é um Vou caixar em mim. Tá quê? Quer achar coisa de uma criancinha? Você é especial para isso? Enganados. Não sou especial. Não sou, nem especial, nem anjo, nem nada. Eu sou assim, eu tenho orgulho. Morri. Ai, ai, minha barriga. Tô doente. Eu não sou doente. Não sou doente. Aqui é sua olha. Como não me brilhar? Será é que é doente? Não sou doente. Não mesmo. Ó, gente, olha. Aí. Você vai dar. Stop. Quando eu não doente, eu tomo água. Adorei essa. É isso. Não sou doente. Eu pedi várias vezes. Porque assim não dá. Não é tipo de doença, nem da cabeça, não é menos barriga, fica doente vai ficar de cama. É provável que assim nos então, dá. não é nem uma doença. Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Portador. O que significa portador? A gente sabe aí. A palavra portador é aquele que se carrega e todo mundo fala, e é um chato essa palavra. para mim é a palavra negativa. Vamos eu vou dizer até assunto. Eu tenho simbilidade, mas não é portador. Não é, não é aquilo que se carrega. Se for para carregar, é fácil para tirar. Eu não gosto dessa palavra portador. Pra mim, essa palavra é negativa. Não se hoje, nunca mais essa palavra. Tá ouvindo? Leve. Alto. Não. Ó. Ah, Grau. Só tem óculos. Tá vendo? Eu não tenho nem grau, nem leve, nem alto, nem forte, não não existir. Legal, né? Não tem grau. Se tiver um grau, assim o teu dando, dando óculos. Assim o não tem grau. Essa que é a correta palavra. Ah, ah, é Ai, santo sim. To you anything. I'm angel. angel Eu não sou angel! Não, not angel! Eu não sou um anjo. Eu sou aquela mesma uma coisa. Um anjinho? Eu não sou. Gente, eu não sou nenhum anjinho na mão dá a mão pra aquele, aquele, a cabeça rua. Não é preguiça, não é na praia ou para no shopping. Tá aqui é na mão? Sou anjinho pra tá casa? Claro, vocês? Sou uma coitadinha? Não, eu não sou. Estão <risos> enganadas. Não para. Fica aí. Assim, não é uma questão genética. Entendeu? Ao todo, não é anjinho, não é, não é doente e não tem gal. Não é não é especial. É o que é final? E aí, alguém gostou dessa minha bandeira, usar palavras, só que se ensinar. Ó, pra quem não gostou, não chorro para essas pessoas, mas ser é bem, bem legal. E, yeah, ó, não deixem de... não deixem de... de, de redes sociais. Escreve nos comentários. Só você me seguir no, no, no YouTube. Belezinha? Um grande beijo.